Bem-vindos a esta apresentação do Café do Arquivo.pt, que hoje é dedicada ao fascinante tema dos videojogos, que é mais do que entretenimento, é uma dimensão social importante com implicações culturais, e que o Miguel nos vai trazer, porque ele próprio foi um... Um rapaz que na sua geração viveu e experimentou os videojogos na década de 90. Ele, uh, temos tido duas outras conversas estes dias na preparação do café. Muito interessante. O Miguel é uma pessoa que tem muito para dizer e para contar. E, e lejo só um pequeno resumo que ele fez de si próprio numa das suas páginas e perfis uh, que ele publica na web. Sou um jovem gamer dos anos 90. Cresci com videojogos, com desenhos animados e com carrinhos. Uh, três constantes que prevalecem na minha vida, considero-me um tutor por natureza, prefiro sempre a cooperação à competição, dentro e fora do trabalho. Para relaxar, faço origami, estudo revistas do passado e crio pequenos projetos na web, sem propósito aparente. Sonho um dia ser historiador de videojogos e também escritor técnico. Miguel, uh, a sessão é a tua, podes começar a tua apresentação. Bem, Ricardo, antes de mais, um, pessoal, já agora só uma à parte, conseguem ouvir-me bem com, claramente uh, e conseguem ver o ecrã? Neste momento já estou a partilhar o ecrã com, com a apresentação. Um, estou, estou a conseguir transmitir? Só para ter a certeza que posso. É, mãe. Ok, é, tudo Gente. bem, eu bem. <risos> Ótimo. Então, antes de mais, muito obrigado ao Arquivo.pt por me ter aceito nesta, sobre esta proposta. Já agora foi mesmo essa a pergunta que eu fiz ao Daniel, exatamente nesse mesmo ponto de voz. Muito obrigado por me terem aceito. E a respeito da apresentação, Ricardo, eu nunca me teria conseguido apresentar assim tão, tão bem. Portanto, obrigado pelo teu apoio aqui. Portanto, vamos dar início a, esta, a este tópico, que eu espero que seja até... pode não ser do interesse da gente, ou do, até mesmo do público em geral, mas uh, espero que pelo menos possa ser uma, uma tarde divertida e diferente que de certo modo também demonstra a importância de, de ter um arquivo que preserve uh, informação que não se limita apenas a, a, aos tópicos mais comuns como a política e o, e o comércio em geral. No entanto, eu para apresentar isto gostava de não apresentar o título, que está neste momento visível, mas com um bocadinho de contexto porque eu acho que não existe melhor apresentação do contexto. Portanto, estamos em 1961, eu ainda não era nascido aqui, mas pronto, vamos imaginar temos uma cápsula. Olha lá aí de... um bocadinho. Uh, sim. Há aqui uma apresentação que é capaz de ser gira, é só os videojogos. Uh, ah, um, Olha, é peço desculpa, um, uh, peço desculpa só um bocadinho. O... Estão-me a ouvir? Ah, se alguém tiver os microfones ligados, podiam desligar um bocadinho só e depois ligar quando há apresentação. Bom, continuar. Okay. Ah, ok. <risos> Obrigado. Uh, portanto, onde é que a gente estava? Ah, 1961, Space War. Uh, este é um dos primeiros videojogos que, é, que se crê que foi criado. É claro que o termo é sempre um bocadinho relativo, porque dentro de experiências e jogo comercial há sempre aqui uma discrepância. Mas uh, o que eu quero mostrar é como é que isto evoluiu. Portanto, vamos saltar para 1972 e temos a primeira consola de videojogos do mundo. Pelo menos assim conhecida a Magnavox Odyssey. E a grande questão que as pessoas fazem é: OK, como é que raia é que eu vou, peço desculpa pelo tempo. Como é que eu vou promover um produto se eu nem sequer há um mundo que não sabe sequer o que é que é isto, o que é que é o videojogo que hoje vou usar o quê? A palavra jogo vídeo vídeo videojogo, jogo eletrónico, jogo computador, uh, interação. Aliás, não dá para perceber aqui muito bem, mas o modo como eles promoveram neste panfleto foi: torna qualquer televisão, seja a cores ou preto e branco, num centro de jogos eletrónico. E fica tipo, ok, está bom. Isto foi em 1972. Paralelamente, vamos saltar agora uns quantos anos, agora dentro de outra área, a primeira página web nasceu do pai da internet, da web, o Tim Berners-Lee, e agora isto estava uma, toda uma janela de oportunidade de, para uma comunidade e para o público de se expressar, não só para os seus vizinhos, mas para o mundo. Antes, se eu queria fazer uma conferência para o mundo, tinha de, imaginemos, tinha de estar numa, toda a burocracia que imaginava, tinha de estar numa, num canal de televisão, etc. Agora, qualquer pessoa podia mandar uma mensagem para o mundo. Bom, não foi imediato, mas o ponto de partida foi aqui. Vamos agora saltar para 2019. A web tem 30 anos de história. Agora estamos todos a partilhar o nosso, o nosso conteúdo, estamos todos a fazer tweets. Já quase que nem sequer se pondera a hipótese de não partilhar conteúdo na web. Um, portanto, houve aqui uma progressão de 30 anos. Vamos saltar um ano, estamos a viver este momento que estamos a viver neste momento de pronto, pandemia, de crise sanitária. E o que é que a revista Le Monde, uma revista de prestígio francesa, mete numa das suas capas? Uma imagem de um videojogo. e considera o símbolo, o escape da pandemia. Aliás, o jogo chama-se Animal Crossing New Horizons, provavelmente provavelmente não digo, mas é possível que já tenham visto muita publicidade sobre este jogo, um, e tem feito furor por causa do que a comunidade tem feito com ele, desde hum, há mesmo uma pessoa que fez um talk show centrado nas personagens do jogo, em que as personagens entram no jogo com a sua própria, com a sua própria personagem, Pronto, no jogo, porque é um jogo em que nós temos, estamos numa ilha e é bastante relaxante. Enfim, não é sobre, propriamente sobre o jogo que eu quero falar aqui. O ponto-chave que, que eu quero que se retenha daqui é o seguinte, nós passámos do momento em que nós não sabíamos como é que a gente ia descrever o que é que é esta coisa com um comando em que nós podemos interagir e, fazer, e realizar ações em algo que originalmente seria só visível, para um meio que é digno de respeito e de relevância a nível mundial para, para, o, mundo que vive, para o mundo em que vivemos hoje em dia. Independentemente, eu não estou a dizer que uma pessoa deva ou não gostar de videojogos, eu penso que de certo modo todos gostamos, de uma maneira ou de outra, mas o que eu quero passar é a seguinte mensagem. Os videojogos não foram uma moda, vieram para ficar, e com isso já temos praticamente 50 anos de história. 30 anos de história da web, 50 anos de história de videojogos. Há história aqui, pessoal. Há história aqui para explorar. O que me remonta para Portugal. Como é que foi o cenário em termos de Portugal, em termos de videojogos e web? Será que também temos história? Ora, vamos lá analisar um bocadinho a situação. Um, este é que é que a gente está aqui a ver, é de um jogo chamado Jim. foi um dos primeiros videojogos portugueses. Um, não foi o primeiro, porque entretanto sabe-se que o senhor que fez este jogo, acho que se chama José de Oliveira, ou José Oliveira, posso me... Está ali, José Oliveira, exatamente. Um, fez dois jogos antes disto. Este, mas este foi dos mais sonantes. É um jogo do galo com, com até com uma, com uma certa inteligência artificial, dá para ver pelo aspecto arcaico. E esta, e eu peço imensa desculpa ao arquivo.pt se me tiver enganado na data, mas pelo menos eu sei que vocês estão aqui para me dar nas orelhas se eu me tiver enganado no ano. Mas eu estou convencido que a primeira página portuguesa é de 1996, um, portanto, e foi alojada, salvo pelo SAP, uh, pelo Serviço de Apontadores Portugueses. Uh, tem um aspecto arcaico, não é propriamente aquilo que a gente está habituado a ver hoje em dia. Eu continuo a achar que tem um certo esplendor, uh, mas estes foram os dois pontos de partida para dois meios que prevaleceram e prevalecem e são extremamente relevantes para o, o tópico de hoje. Uh, Na Universidade do Miguel, desculpa. De no universidade... se... desculpa no... Peço desculpa, obrigado. Vou não mas eu... já. Não, mas eu agradeço a correção, peço desculpa. Um, aliás, é importante ressalvar isso, eu vou-me enganar muitas vezes, portanto, se houver alguma correção, por favor. Uh, corrijam mas vou tentar que seja ao um mínimo. Portanto, com isto temos uma evolução. Eu, por acaso, confesso que estava a ter arranjado outra página, mas esta foi uma das páginas web portuguesas que mais me chamou a atenção. É uma animação que foi feita para celebrar um, uma, um sabor de sagres, que era o sagres de chocolate. E, um, pronto, foi é uma das páginas que mais me incentivou a estudar a web. Com isto temos 20 anos de história da web. E em Portugal temos também umas, temos uma história ilustre que, com mais de 30 anos, com o qual nós contamos já como por exemplo, um jogo da Dakar que em 2018, que é bastante interessante, um jogo chamado 12 Minutes, que foi apresentado na E3 de 2019, o ano passado. Para quem não sabe, a E3 é praticamente a grande apresentação de jogos em Portugal, em jogos no mundo. É questionável a sua reputação, não tem sido... Um, tem, sido, tem variado um bocadinho, mas continua a ser uma referência e é muito impressionante ver como um jogo português que foi galardoado ali como melhor jogo independente e temos um jogo de karaoke dos morangos com açúcar. Ah, pronto, continuando. De qualquer modo, o um ponto importante aqui. Temos aqui 30 anos de história da web, 20 anos de história da web e 30 anos de história de videojogos. Não venham dizer que não há história aqui de videojogos em Portugal porque há. Alguma coisa aconteceu aqui. E com toda esta amassada eu vou apresentar o tópico da minha, eu vou finalmente apresentar o, o tópico da minha apresentação, que é simplesmente tentar responder a esta pergunta. O que tem para nos dizer mais de 20 anos da web sobre os videojogos em Portugal? O que é que a gente pode, pode descobrir? Sobre a presença que os videojogos tiveram na web, o que é que a gente pode concluir de lá? O que é que se perdeu? O que é que mudou? Um, que retrato é que a gente pode fazer da, da web, dos videojogos, em Portugal, atenção que eu estou aqui a enfatizar, a destacar a parte do português, tal como o Delta que eu acabei de tomar, um, o foco é em Portugal. Portanto, assim, muito por alto, o que é que a gente vai fazer? Eu vou-vos falar um bocadinho da história dos videojogos em Portugal, com base no que eu explorei um, de páginas representativas de entidades dos videojogos associadas aos videojogos em Portugal. Um, e isso obviamente seria impossível sem ser uma espécie de... sem arquivos que preservassem as páginas web, porque na sua essência as páginas web são a presença web que, que nós temos, e sem eles não seria possível, um, e ver como é que elas evoluíram no tempo. Porque uma coisa é ter uma página hoje. A página há uma semana atrás pode ser diferente. Um, Antes de mais um esclarecimento, o que é que eu quero dizer com esta questão das entidades-chave e porque é que eu não disse, por exemplo, figuras, pessoas, etc., porque eu estou aqui a englobar não só grupos, mas também eventos. Por exemplo, eventos nacionais sobre videojogos, distribuidores de videojogos em Portugal, como por exemplo os que asseguram que nós temos sempre parteleiras cheias de jogos de Nintendo e Sega e Playstation, que se calhar a gente só quer três ou quatro, mas pronto, estão lá. Um, Desenvolve developers de videojogos, esta então é a parte mais importante, tipo, coisas made in Portugal. E também uma área que me interessa muito, uh, a imprensa portuguesa especializada em gaming, um, que cobre e fazia questão, especialmente nos anos 90, então é, era extremamente relevante, nos atualizar e informar do que é que estava a passar no mundo, que antes da web era praticamente inacessível. E mesmo com a web um, é acessível demais, <risos> com a web é acessível demais, e, pode requerir alguma curadoria e alguma exploração. Portanto, isto só para esclarecer os quatro tipos de entidades que vamos explorar nesta apresentação. Mas, ok, agora vocês perguntam, tipo, se calhar pode ser claro para alguns, pode não, tipo, mas porquê é que é importante okay, esta preservação? Porquê é que tu, já agora só um bocadinho na parte vou saltar aqui, o que é que eu fiz? Eu consultei versões passadas e presentes de páginas associadas a estas entidades, como por exemplo o site oficial da distribuidora da Nintendo em Portugal. Uh, utilizei o Arquivo.pt, o Archive Internacional também, o Web archive. Uh, o Conta-me Histórias utilizei para uma parte que eu por acaso não vou abordar na apresentação em si, posso depois falar um bocado na, na discussão, mas iria prolongar-me demasiado se explorasse, mas é uma, é um, foi também um contributo, entre aspas, foi uma ferramenta bastante interessante para, uma, para um tópico associado a esta apresentação. Mas voltando, eu quero mostrar-vos aqui com três exemplos o que é que pode acontecer um, e aqui eu vou pegar numa página de uma apresentação do, do engenheiro Daniel Gomes, que, cuja apresentação me inspirou também bastante. Um, Por é que é importante preservar páginas? Não é? Porquê é que este trabalho que acreditem em mim não é fácil e eu nem trabalho na área eu sei que não é fácil? Quer dizer, trabalho mais ou menos, mas pronto. Um, Porquê é que é tão importante? Ok, vamos aqui a um exemplo prático. Temos aqui uma notícia, ok, tudo bem, texappt 4 seon jogar HTML, pronto, está bem. Uh, o que é que é isto? Não sei. Meto no meu browser, mas dá ver o que é que isto dá. Setembro de 2003, eu estava em setembro de 2003, estava a ver aqui uma notícia. Ah, ok. Playstation Online tem condições para ser um sucesso em Portugal. Boa, boa, boa. Estão a falar daquele momento em que houve aquele, aquele acordo com a Portugal Telecom e a Playstation Online, até fizeram um pacote com o adaptador, porque a Playstation 2 já tinha suporte para a internet e tudo. Já, fixe, vamos começar a jogar online com aquela malta do PC. Fixe. Uh, Epá, mal posso esperar para ver, para ver esta página no meu braço. Ah, ok, a página já não existe. Está bem. Pois. Isto é um cenário bastante comum e não é mau. E vocês até têm muita sorte porque o Subtech tem um bom sentido de humor e quando uma página não é encontrada mete, uma, mete um jogo de Snake para nos divertirmos e esquecermos do que a gente estava a fazer. Uh, já agora bastante iniciativa, obrigado Subtech. <risos> uh, mas... Uh... Os arquivos na web não são próprios, as páginas web não são internas. tipo, há, há espaço, elas ocupam espaço e nós temos um negócio para correr, e enquanto pessoa que trabalha na web nós temos disto. No entanto, essa página pode ser o ponto que a gente precisa para saber o que é que realmente aconteceu num certo momento no tempo, que expectativa é que havia de algo. E isso perdeu-se. E eu também não posso culpar a pessoa, por, ou o grupo, porque ela tem um negócio para correr. Então... É bastante bom a ver, a saber que existe alguém a preservar este... Alguém, várias entidades, a preservar alguns destes registros que podem não ser completos, também obviamente ocupa o seu próprio espaço, mas há aqui uma dedicação, uma curadoria, a preservar momentos-chave da web. Aliás, é isso que é a história. É a preservação de documentos que explicam o que é que aconteceu até aos dias de hoje e que realçam o passado para explicar o presente e reforçar o futuro. Outro caso, esta página, aliás, está é um cheiro de uma página que é de um evento que é o Fuga 2004 Future Gaming, um evento sobre jogos que a gente já vai abordar, portanto não vou, não vou prolongar demasiado aqui e foi apresentado em dois momentos e consultei esta página com base em dois arquivos da página que há. Um deles é de 26 de Março de 2004 o outro é de 5 de Junho de 2004 O que é que há para reter aqui? Que a descrição mudou E porquê que a descrição mudou? Porque é normal, a página web é uma entidade dinâmica para promover uma entidade que não, não fica parada no tempo. Um, 26 de março de 2004 o evento ainda não tinha acontecido. Eu nem sequer sei se já sabia sequer quando é que o evento ia acontecer. Entretanto, 5 de junho de 2004 passou de registrado de o evento, vem ter connosco, para, olha, o evento aconteceu, muito obrigado. Até mesmo ali na secção da página no subtítulo vocês podem ver que num diz Register Now e no outro diz A Great Celebration. No entanto, com isto, perdeu-se também um testemunho do que, era, do que era aquela página naquela época. Portanto, é bom ter uma noção de como é que as coisas evoluíram. Com isto consigo fazer uma história. No outro, eu só tenho um momento no tempo. A história não é feita de um momento no tempo, é feita de vários. E só um último caso para, para não nos prolongarmos demasiado. Um, isto é um caso de uma página que não desapareceu. É a página de um estúdio português, que é o Bika Studios, um, pelo que eu sei, eles são especialistas em realidade aumentada, isto é um arquivo de 2017. Um, se vocês forem ao site agora, eu, aliás há coisa de uns minutos atrás, pelo menos era assim, um, eu penso que a página continua no ar, mas não é bem a mesma coisa. De um lado temos um estudo de desenvolvimento, do outro temos, nem eu sei o que é que aquilo é, mas acho que é uma loja de pianos. Um, o que é normal, tipo, os domínios, os links, os endereços, do mesmo modo como a gente tem uma casa e a casa pode, daqui a uns anos, ser ocupada por outra pessoa, também um endereço na web, que é, na prática, a morada da casa, pode ser preenchida por outro grupo, por outra pessoa. Tipo, está bem, olha, tens, tens direito até ter este, é, o até 2017, depois de, ou 2018, depois entretanto, de, se de não renovares isto, tipo, outra pessoa pode pegar nisto e fazer o que quiser com ela. Uh, mas, com isto, perdeu-se um registro, portanto, perdeu-se parte da história. A menos que alguém tenha arquivado. Um, não é a mesma coisa, portanto. E com isto, eu espero que tenha feito a introdução. Eu sei que já me estou a prolongar demasiado porque com isto já perdi uns quantos minutos. Um, só gostava de perguntar uma coisa. Até agora tem estado, tudo, tem estado tudo relativamente tranquilo, calmo, conseguem ouvir bem e acompanhar os slides? Está tudo bem, se acontecer alguma coisa de errado, a gente queixa. Ah, ok, <risos> obrigado. Ok, então vá, vamos agora sim à parte, da, à parte mais interessante da apresentação, um, que é o que é que eu explorei. Vamos começar com distribuidores nacionais, muito por alto. O que é que são distribuidores nacionais? São as entidades ligadas ao comércio e que asseguram que, os, que as nossas partilhas estão cheias dos videojogos que a gente quer ter. Um, e vou começar com aquela que eu penso que, e certamente alguém há de, há de querer matar-me depois de dizer isto, mas uh, que eu acho que é capaz de ser a mais importante distribuidora um, nacional neste momento, a Playstation Ibéria-Portugal. Eu penso que já muitos terão fardos de ouvir falar da de, de Playstation em Portugal, de, até há, há quem chama Portugal da Sony-lândia, porque a presença, pronto, é a entidade que assegura que nós temos produtos Sony, videojogos da Sony, cá em Portugal e em Espanha, daí eu teria também a nota do Ibéria. Eles têm distribuição própria desde 1 de abril de 2004, antes disso era outra entidade que tratava disso, já lá vamos. Mas que é que eu digo que a presença, que esta é bastante importante? Porque a presença em Portugal da Playstation é bastante sonante quando comparada mesmo com a presença da Playstation no mundo. Estima-se, aliás, que 80% do mercado nacional fosse ligado à Playstation. E eu vou ser sincero, há algum mérito para isto, porque eles dedicam-se a dobrar jogos em português, isto agora vai parecer um bocadinho de propaganda, mas eles fazem dobragens dedicadas a português, tipo Aquele Saber é Poder tem o Herman José, e fazem investimento em developers portugueses com concurso e gaming. Aliás, mesmo, isto foi uma compilação de notícias, eu não vou explorá-las agora, mas mesmo a Liliana Laporte, representante da, da Playstation em Portugal, diz para nós Portugal é um mercado fundamental isto não dá vontade, não dá, não, não dá vontade de uma pessoa tipo chorar assim uma larga no olho. Pronto, é, é muito bom saber que existe esta dedicação a um país que é o, como o português que normalmente é visto como pequeno. A Nintendo também tem feito um grande trabalho já agora um, ultimamente. Mas pronto, agora eu quero só apresentar um bocadinho como é que a imagem da, da PlayStation mudou ao longo dos tempos, cá em Portugal. Um, em cima, canto superior esquerdo. Não vou prolongar demasiado. Foi uma recuperação do site em 2001. O que é que nos diz? Mostra que a PlayStation 2 tinha acabado de sair, e é verdade, a PlayStation 2, a segunda grande consola da Sony, saiu em 2000, portanto, isto é maio de 2001, estava ainda a consola a crescer, e em contraste, temos um site de 2008, já com um aspecto mais moderno, já não tem aquele marquee, aquele textinho ali a aparecer, tipo, era tão característico dos anos 90, e somos abundados de notícias e novidades, e até com um banner bastante bonito, por acaso gosto bastante desta página. A parte mais importante, no entanto, que eu vos quero mostrar, vem a seguir. E é mais, até bastante mais recente do que se calhar seria de esperar. Isto é uma página recuperada de 2012. E o que eu quero reter aqui, o aspecto da PlayStation em si não mudou, não mudou muito desde então. Uh, o que eu quero reter aqui é o seguinte, e isto é uma das coisas pelo qual eu, acho, eu gosto imenso de um arquivo. Uma coisa é termos uma pessoa a nos por exemplo, que uma console saiu no, em X Y. Outra coisa é ter o testemunho e uma página daquele momento a dizer exatamente ao reservar a Playstation de Vita, que era uma consola portátil que ia sair, recebes assim que for lançado no dia 22 de Fevereiro de 2012 com a publicidade ali ao, ao lado e mesmo informação dos preços eu valorizo isto. Eu valorizo isto porque é um testemunho é a mesma coisa que, por exemplo imaginemos o meu avô me ter dito que uh, que Portugal foi feita, isso eu vou com um exemplo ilustrativo, em, em 1143, outra coisa é ter ali mesmo documento ali à frente a dizer 1143 de um Afonso Henrique, ou seja lá quem for, não interessa, está um, aqui um testemunho. É óbvio que não é sem pode não ser 100% verdade, mas é um testemunho, é um relato da história. E uma página preservada do passado é um testemunho. Do mesmo modo que em 2013 tivemos um testemunho do lançamento da Playstation 4 com preço e data de lançamento ali, 29 de novembro de 2013. É verdade que é uma data que provavelmente quase toda a gente conhece, mas, mas independentemente disso está aqui o testemunho. E isso para mim é muito importante, é muito, é muito fixe. Bom, se não nos prolonguemos demasiado, se não ainda, ainda vou, perder aqui, <risos> vou perder aqui muito tempo, já estou a ver que não, não vai dar para apresentar tudo, Portanto para não, para não dar uma amassada. Lembram-se que eu vos disse que só desde 2004 é que a Playstation teve distribuição própria em Portugal. Antes disso, era gerida por esta entidade que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Luz ao Mundo. Uh, Luz ao Mundo, por acaso, tem uma história interessante. Eu não sabia que era assim tão antiga, vem de 1953, e algo que, segundo os próprios, nos anos 70, era a maior distribuidora cinematográfica nacional. Por acaso, tem uma, teve, teve uma evolução interessante, depois entretanto, foi se juntando à zona e aos canais. Uh, a parte que me interessa aqui é a parte do envolvimento com a Playstation. Felizmente, uma, um, há, um, há um snapshot, há uma cópia da página de 29 de Fevereiro de 2000, que diz o seguinte, em 1996, com a comercialização da Playstation da Sony, entra na área dos videojogos onde registra níveis de crescimento quase explosivos. Pronto, está aqui o meu testemunho. Antes disso, eu por acaso tinha sabido do, do lançamento da... Um, por parte da só Mundo, por acaso eu confesso que na altura nem sequer tinha uma apercebido, também era novo mas tinha uma apreciado que era a Mundo que tinha distribuído a PlayStation, no início, uh, por causa de uma revista de videojogos, eu preservo a coleção de revistas antigas de videojogos e leio um, Portanto, sou por aí. E também temos a data já agora do, de quando a, a Luz ao Mundo perdeu, daí também saber quando é que passou -te a ter distribuição própria, os direitos da PlayStation, e houve, um, foi em 29 de março de 2004, ao que parece foi pacífico, um, e houve números bastante positivos, aliás, a Playstation não teve muito sucesso cá em Portugal, na altura foi promovida com as suas 400 mil, 410 mil unidades, segundo este artigo do Jornal de Negócios, como a console mais vendida em Portugal, por acaso este artigo ainda está disponível sem arquivo, por acaso achei isso interessante. Um, e, para falar assim da Sony, é muito por alto o que eu queria falar. Vamos falar agora um bocadinho da Nintendo, uh, e não vou prolongar demasiado, que eu queria pelo menos chegar à parte dos developers de videojogos. Um, o que é que... Isto é o aspecto atual que, que o site da Nintendo tem, hoje tem estado, felizmente, a usufruir de muito sucesso, uh, desde que a distribuição nacional, uh, desde, que a distribu desde que a distribuição própria. Uh, é parte de um grupo japonês com mais de 100 anos, pronto, e é um ícone na história dos, dos videojogos. Uh, eu entretanto, eu estive a explorar algumas... Um, algumas um, cópias de sites, eu tenho, encontrei registro desde 2008. Eu, eu acho imensa piada isso, porque dá para perceber que nos anos 2000 era quase tudo inundado com, com animações flash e é, é bastante divertido, é engraçado. Aqui é promover a geração da altura. Depois foi ganhando um aspecto mais moderno, mas nunca sem descartando a interatividade com vídeos de animações. Depois começou a ganhar um bocadinho de tom de vermelho, okay? uma mudança de aspecto, tipo um aspecto mais flat, okay? isto é mais tipo web design que outra coisa. E assim por alto da Nintendo não há assim muito mais para dizer, fora o fato de ter, ter tido um sucesso cada vez mais, mais forte desde que tem distribuição própria. Agora, será que existe algum registro antes do que era o comércio da Nintendo, antes de 2008? Vamos então falar da Concentra. A Concentra era é uma distribuidora de brinquedos, ainda, ainda, tem, ainda prevalece, e foi... A distribuidora da Nintendo em Portugal desde, penso eu, 1991. Eu não sou bom a fazer contas, portanto peço desculpa. Sei que terminou em, em 2009 e teve 17 anos, mas uh, não sei se muito aula, foi em 91. Uh, o que é que eu quero revelar com isto? Quero revelar, isto é a página atual da Concentra, mas eu quero mostrar esta aqui do passado. Vejam bem este aspecto arcaico. Uh, Concentra, tipo, aspecto todo antigo, empresa, novidades, marcas. E está ali realmente, embaixo, do lado lateral uma secção só para a Nintendo e esta é uma parte que eu, que eu gosto bastante de explorar nestes sites antigos, que é, uma vez mais, datas de lançamento, ali a data de um jogo que eu gosto muito, o Pokémon versão amarela, como é que promoviam e preços. Neste caso aqui é mais data. Ah, e outra coisa, eles têm, têm um sobre nós que eu até achei bastante interessante e eu gosto bastante quando as páginas sobre nós têm um sobre nós. Aliás, vocês querem preservar a vossa página da web, eu recomendo vivamente a tenham sobre nós. Bom mais distribuidoras, depois podemos falar sobre, na, numa discussão, eu quero pelo menos falar da parte dos developers <risos> antes que, que ultrapasse, que fico uma hora inteira nisto. Uh, peço desculpa. Vamos à parte que para mim é de longe a mais interessante de todas. Developers de videojogos made in Portugal. Uh, isto foi uma notícia já agora do Jornal de Notícias, que estimavam que em 2012 havia já mais de 200 videojogos made in Portugal. Vamos falar de algumas destas companhias. Uh, esta é a Cyberbit eles são conhecidos por terem feito muito produto multimédia, especialmente nos anos 90, tinha um aspecto, pronto, dá para ver assim, alguns produtos interessantes como o um multimédia do 25 de Abril, ou o Mértolo cá dentro, que até foi relativamente abalado, um, falado na altura. No entanto, o que eu quero mostrar é um jogo que eles fizeram que foi, que foi bastante interessante. Portugal 1111, um jogo de estratégia português, em que nós, feito Made in Portugal, financiado pela Câmara Municipal de Soura e com o apoio da Visão, que retrata a Reconquista Cristã, a Reconquista Cristã em que nós tínhamos que controlar os portugueses, ou os mouros, e controlar tropas e formar exércitos, e foi um dos jogos, e é hoje um dos jogos mais, penso, mais conhecidos da história dos, dos videojogos portugueses e, com, e digno disso. Uh, portanto, eu fui explorar o site deles, original. Gosto bastante daquela animação, portanto, não se admirem se vocês virem muitas animações nestes sites. Uh, e o que é que este site me mostra logo aqui? Mostra que houve uma experiência, houve uma, uma, um teste, houve um beta, que se calhar é algo que, se alguém for falar do jogo assim, de uma perspectiva mais holística, não, não reporta, ou pelo menos não temos aqui testemunho. Mas o que eu gostei mesmo foi de ver esta notícia, aqui em baixo. Isto foi como o jogo foi apresentado um, em Sor foi isto é uma autêntica feira medieval eles fizeram parte de uma autêntica feira medieval uh, para apresentar o jogo isto, epa, isto é espetacular um, para mim isto é, é tão relevante como saber que o jogo foi distribuído pela visão uh, foi distribuído pela visão ou que custou tipo perdão, perdão, custou tipo cerca de 10 euros ou um, foi desenvolvido pela Cyberbeat isto para mim também é parte da história e aqui temos o testemunho, com fotografia e tudo, de como é que foi a celebração do, do lançamento do jogo. E depois aqui no site da Visão também temos uma, um artigo promocional do lançamento do jogo, um, que tem preços e tudo, e se vocês depois seguirem o link até dá para ver o formulário lá em baixo. Naturalmente o formulário não funciona, mas pronto, eu tentei. <risos> uh, o que é que aconteceu a esta página já agora? O portal Me sentiu e -se Ciberbit? Um, pois o Ciberbit, eu não sei o que é que aconteceu agora rederência, não, não sei se é a mesma companhia com outra marca e outra iniciativa, o Portugal 111 não, não consegui ligar-me. Portanto, se uma pessoa quiser consultar a página, temos arquivos. Um, isto só para, para explicar uma das fontes. Vamos a outra, o iDreams. E esta empresa foi das mais, é das mais importantes empresas que, temos, que tivemos na área dos, pronto, dos, dos videojogos em Portugal. Um, eles têm, estão em atividade desde tiveram pá, desde 2000, um, existem websites arquivados desde 2001 e eles, são muito, eles foram muito caracterizados por estarem sempre no pico da tecnologia, eles, eles eram muito inovadores, é, pelo menos o setor global ainda são, uh, são muito caracterizados por, por recurso à tecnologia para fornecer experiências novas, tipo localização em tempo real. E uh, eu já vou mostrar como é que isto se inseriu nos videojogos. Um, e o período em que eles tiveram um impacto nos videojogos foi essencialmente em 2002 e 2006, e foi essencialmente jogos para telemóvel, não smartphone, telemóvel mesmo, tipo Nokias. Portanto, isto vai ser uma, vai ser uma viagem tipo no passado do, do Caracas, digo já. Isto é um jogo chamado Lex Ferrum, ou Lex Ferrum, não sei como é que se diz. Eu consegui buscar este GIF porque havia uma... foi preservada uma cópia desta página em 2004, era assim que eles estavam a promover o jogo, e o que é que o caracteriza? Era um jogo que ia sair para uma plataforma que era a n segundo consta. Um, N-Gates, para quem não sabe, é basicamente um telemóvel que lê um Game Boy, não teve muito sucesso. Um, eu não consigo perceber se o jogo saiu ou não, o que, é, que é irónico. Uh, consta de uma lista de cancelados do jogo do Wikipédia, mas parece que quando as pessoas falam do jogo, parece que ele saiu. Eu ainda não, não sei ao certo o suficiente. Uh, e segundo o, o historiador Nelson Zagal uh, ilustre um, cientista na área dos videojogos e que escreveu um livro que eu tenho estado ali bastante bom, aproveito para dizer, diz que houve numa conferência da Nokia 2003 uma promoção deste, deste jogo e é que até havia umas tendas que tipo, ativavam o jogo e punham um certo cenário quando o jogo era ativado. E é isto que, eu, que, que eles dizem quando se diz que o jogo é, que isto é uma, um tempo que vocês vão ver frequentemente, que é Location Based. Location Based é um jogo que reage ao sítio onde nós estamos mesmo real. Estão a ver tipo o Pokémon GO? em que nós vamos tipo ali, por exemplo, sei lá, vou ali ao meu ecoponto e apanho pokébolas ou qualquer coisa assim. Pronto, é isso. Mas estamos em 2003, 2004, só para só porque se contar isto, ali são três anos de diferença. E eles não fizeram isto com GPS, fizeram isto com, com telemóveis antigos e clássicos, portanto, com, com Nokia já moda antiga. Portanto, só para, mostrar, só para mostrar o quão à frente do tempo esta malta estava. E este não foi o pique deles, o pique deles foi um jogo chamado Undercover, um, que aliás consegui apanhar uma descrição do jogo na, na página, numa página da Vodafone, foi muito promovido, dava para jogar por Java ou SMS um, e foi distribuída em Portugal e em Hong Kong pela Vodafone e pela um, Acho que é Sunday, mas não tenho certeza, posso me ter enganado no nome, peço desculpa. Mas era um jogo que reagia à vossa ao vosso sítio. Tipo, tinham de ir para certo sítio para fugir de terroristas e para acusar terroristas e depois havia de um certo multijogador. Uh, este jogo foi, não sei até que ponto é que foi um sucesso, mas penso que foi um sucesso suficiente para... Um, e foi um impacto, teve um impacto em termos tecnológicos uh, muito forte, porque isto foi, isto foi inédito a nível mundial, não foi só a nível nacional. Um, portanto, felizmente tivemos uma sequela. Um, o Undercover 2, este tem vídeo, uh, não vou correr lo agora, naturalmente é porque já estou a ultrapassar o tempo, mas um, o que é que a gente pode reter de uma das cópias do site? Um, esta aqui, por acaso, não sei se puja a 2005 ou 2008. Tenho aí links para os dois. Uh, conseguimos saber quando é que o jogo foi lançado. Está aqui, Y Dreams Releases Undercover 2, uh, 16 de junho de 2005. Um, foi nomeado Nokia Application of the Wii, portanto, teve valor de ações, E é um jogo bastante, aliás, bastante elogiado até por uh, vários, um, pelo menos por um historiador. Uh, o Nelson Zagalo e foi por ele que eu soube deste jogo e ainda bem que o soube. Agora, por favor, eu peço um, nós eu um, convido toda a gente a fazer as questões se quiser, mas por favor, pensem duas vezes antes de me perguntarem o que é que aconteceu a este site depois de 2008. Vai ser uma pergunta para uma hora. Eu perdi, eu nunca aconteceu este domínio do undercover 2.com depois de 2008. Depois um, disso, eu sei que eles dividiram-se numa YDreams Global e o Group que era sexo, a divisão local e de Lisboa e por acaso eu não consegui meter o y Group a funcionar. Aliás, até dizia que o domínio estava disponível por 2.950 2.950€. Uh, mas pronto, uh, temos aqui a história de testemunho de uma das empresas mais ilustres na área dos, uh, dos videojogos. A Jomba, eu tenho muita pena de não falar muito sobre ela, mas vou despachar assim um bocadinho mais isto. Uh, eles são excelentes em termos de animações, como dá para ver aqui, isto, isto, foi, isto era o site deles em 2008, e o copyright de 2004, até dá para interagir com este jogo do Galo e tudo. Em termos de videojogos, pelo que é que eles ficaram conhecidos? Primeiro jogo de Facebook em Portugal. Uh, primeiro jogo de Facebook português, peço desculpa. O, era um jogo chamado Bomba Express, e passa a citar a descrição deles, dá para enviar simpáticas bombas relógio para os seus amigos e divertirem-se com os defeitos. É um jogo mais para nos divertirmos e mandarmos bobinhas nos pós e olha, pensem em ti, bum! Uh, divertido, interessante, e há até uma reportagem sobre isso no, sobre o SAP Game Over. Uh, continuando, porque ainda há mais um bocadinho a falar. BioDroid Entertainment. Uh, ficaram na história por fazerem vários jogos mobile e por terem feito o primeiro jogo para a Nintendo o Wii. Um, vocês devem reconhecer que aquela console que ficou conhecida pelo sensor de movimentos e jogos de esporte, parecia que estávamos todos a fazer exercício físico. Um, o Planetary do português é um jogo da Mifi mas é um jogo português. Um, está ali o um vídeo também, e não deixa de ser um marco na história dos videojogos bastante ilustre. E tinha, uma, tinha também um site bastante, com uma apresentação bastante agradável. Um, teve, trabalhou com várias empresas, como a Activision, e hoje eu acho que é um site rock, não tenho a certeza, mas pronto, entretanto se vocês forem a bodroidenteramento.com sem ser pelo arquivo é bem provável que não, não seja o que estão à espera. Continuando, e uh, este é talvez o último grande developer português, que há depois disto sim vou pausar um bocadinho ou vou despachar o resto um bocadinho mais rápido porque sei que já estou em cima do tempo, bem mais, bem além do tempo. Uh, portanto, muito obrigado até agora por terem estado comigo vamos falar de Game Lords e Studios. Este estúdio ficou conhecido por fazer várias demonstrações técnicas, incluindo esta imagem que vocês têm aqui, de um, de um projeto chamado Avenida dos Aliados, que podem ver como uma espécie de grande Theft Auto português. Até dava para entrar e sair num carro e para explorar a Avenida de Lisboa, parte dela. Segundo consta, estava-se à espera que isto fosse que esta demonstração pudesse ser utilizada para eles depois conseguirem uma licença para um jogo, fala-se do Euro 2004, depois essa licença foi para a Electronic Arts mas felizmente o trabalho deles não, não ficou por aqui, eles acabaram mesmo por fazer jogos, jogos já agora isto é, um, é uma cópia do Game Lords em 2001, a promover o projeto Survivor. É um, é um site que eu recomendo vivamente a consultar, até tem descrição da, da equipa e tudo e eu só soube disto por causa de uma revista antiga na altura, por acaso uma revista bastante antiga que eu tenho aqui. Um, estes foram, os jogos que, foram dois dos jogos que eles tinham planeado para lançar, o Toy Shop e o Sudoku 4 Kids. Uh, o Toy Shop foi o primeiro jogo português para consola, um, para a Nintendo DS, a portátil com o ecrã tátil, e depois eu fiz aqui uma cópia do site promocional do Sudoku 4 Kids, que infelizmente foi cancelado para a Nintendo DS. Não sei se sei é uma versão PC ou não, acho que sei acho que é uma versão PC. Mas pronto, isto também é uma, uma, uma parte muito importante do, de ter um arquivo. Nós conseguimos ter um testemunho e uma ideia do que é que estava planeado e contrastar com o que realmente aconteceu. Porque nós não conseguimos ter uma história sem um início e um fim. Nós não podemos falar do fim sem saber o que é que realmente aconteceu no início. O que é que motivou uma guerra, o que é que motivou uma, um conflito, o que é que motivou qualquer coisa. Tudo isso tem uma história e saber o que, é que, o que é que se passou é parte de também arranjar uma solução para o futuro. Uma mera curiosidade também. Eu faço isto só por curiosidade. Uh, mas vamos falar do grande ponto que foi, um, entretanto eles mudaram o nome para Seed Studios, mas o grande ponto de, na, na, na história dos videojogos portugueses que foi uh, atingido pelo Seed Studios. Under Seeds. Um jogo para Playstation 3 em 2009. Lançado, um, um, pronto, lançado mesmo, mas não foi cancelado. Espetacular. Uh, isto foi a primeira versão do site deles. E depois, mesmo, passou mesmo a, ver um jogo a promover o próprio site, com esta animação toda catita. E posso dizer que, felizmente, o jogo saiu, até teve uma receção surpreendentemente boa. É um jogo reconhecido por ser surpreendentemente bom e surpreendentemente difícil, <risos> mas pronto, é sempre bom. E, entretanto, não soube muito mais do, do estúdio, a página deles redireciona para em abril redirecionava para esta imagem, Uh, e, entretanto, o site do Undercides, acho que foi tomado por uma empresa qualquer alemã, Undercides, a ideia com que fica é que isto é uma página alemã sobre videojogos em geral. Uh, pronto, tudo bem, acontece. Mas pronto, mais um registro que a gente tem aqui da história dos videojogos. Uh, ah, bolas, este é triste. Uh, o Move Inter Interactive, ok, só mais este, peço imensa, desculpa. O, o Move Interactive, eles iam lançar um jogo chamado Go Volt para PS3, Playstation 3, e este jogo foi destacado na, na E3, que como eu já tinha dito há bocadinho, mas aproveito para relembrar, é ainda o grande marco, pronto, entretanto as coisas têm mudado um bocadinho, mas uh, o grande marco, a grande referência, tipo a Expo para o 98 dos, uh, só que não, dos videojogos à um, escala mundial. Portanto, tem um jogo destes destacado, é obra, é feito. E não foi por menos porque esta malta tinha estava a investir bem. Um, isto era o site que eles tinham na altura, a promover o jogo, tipo, todo espetacular. Todo era um jogo de tiros na primeira pessoa, tipo, com, com gráficos modernos. Uh, mas, infelizmente, não não deu para, um, para concluir o projeto. Este é um testemunho de, do fundador do Move Interactive. Diziam que o jogo era interessante, mas que a equipa reduzida não oferecia credibilidade. Duvidavam que conseguíssemos rendir as pessoas necessárias num país sem historial. E teríamos de importar muita mão de obra do estrangeiro. Uh, isto é algo que infelizmente acontece bastante e é importante deixar bem claro que Portugal tem talento. Portugal tem muito talento e só falar dos developers de videojogos eu espero que tenha sido bastante suficiente para mostrar que existe aqui talento historial um, para justificar um livro, um livro por si só. Aliás, há vários livros da história dos videojogos em Portugal. Um, e infelizmente o jogo acabou por não, por não sair. Eles lançaram um jogo, porém, mas... Uh, Not, não era propriamente o jogo que eles queriam lançar, foi um projeto colateral em cooperação com a SIC. Portanto, cá está, pois se quiserem ver o vídeo, foi um jogo da Floribela. Um, na altura até, eu não pus aqui, mas um, pronto, notava-se que era um projeto colateral em relação ao GoVault. E é pena não o jogo nunca ter saído. Mas pronto, não deixa de ser um marco na história dos videojogos também em Portugal. Um, depois já há mais devs nacionais, mas eu queria só pelo menos falar aqui um bocadinho por alto dos eventos presentes, porque eu já sei que estou muito além do tempo. Um, nem que seja para vos mostrar que existem eventos. Portanto, um dos mais conhecidos é o Lisbon Games Week, uh, perdura já desde 2014, tem sido anual, este ano por acaso ainda não sei como é que vai ser. Uh, a imagem tem mudado frequentemente, mas uma das grandes características deste evento.. É a expansão que o evento tem, desde jogos modernos, youtubers, competição, mas também à educação. Esta malta foca-se muito, foca muito na, na educação, com visitas de estudo, os videojogos são uma experiência positiva. Isto é muito, isto é muito bom, isto é, muito, é muito positivo mostrar que existe um lado didático na área dos videojogos, com tanto ênfase. Isto é... bom, seria em 2009. Isto são algumas notícias da imprensa que eu já não vou... podemos explorar depois na, na discussão. Este é o Fuga, eu já falei um bocadinho há bocado sobre este evento, a página foi, foi preservada, foi um evento que aconteceu em 2004, foi organizado pela, pela YDreams e foi caracterizado por ser um dos primeiros eventos de videojogos em Portugal e teve impacto, e teve focado nos developers, nos programadores, e teve impacto, teve envolvimento nacional mas também internacional, mesmo de empresas como a Crytek, que hoje é um jogo que alguns de vocês conhecem que é o Far Cry, um, teve também aqui o pessoal do Portugal 1111, a Ciberbit, foi... É bastante interessante saber que o de testemunho e, pronto, saber que não, que não estou limitado apenas a, a outras notícias, tem mesmo aqui o site, mesmo que possa faltar uma imagem ou duas. Este caso, ah, este caso, um, segundo uma vez mais Nelson Zagal, este foi um, de, um dos o primeiro evento um, de 2004, dedicada a videojogos inteiramente, um, portanto foi um marco bastante significativo. Aconteceu a 14 de abril de 2004 e o site em si é bastante direto, explica o que é que é, que, houve, que novidades é que houve, que apresentações é que houve e eu vou deixar aqui uma nota pessoal. Uh, mais interessante ainda de, do que como é que este site foi. Uh, preservado, ou o que é que eu descobri com, este, com o site, a explorar o site, foi como é que eu pus o site a funcionar mais ou menos, porque isto foi o que eu vi quando, apenas a barra de cabeçalho, quando eu visitei o site no arquivo. No entanto, eu não vou chatear agora com, com pormenores técnicos, depois posso fazer a demonstração do que é que tive de fazer, porque, aliás, demonstra uma das grandes dificuldades que é em recuperar informação antiga, do mesmo modo como um arquivista também tem problemas de ler livros em línguas estrangeiras e coisas do género. Mas é uma parte demasiado técnica para a apresentação em geral. Uh, mais exemplos, temos, um, por exemplo, uma exposição na internet 3DS, na MUT, temos que falar um mais sobre isto. Os museus, eu ainda não explorei, eu não explorei muito sobre isto, eles são relativamente recentes, mas felizmente existem. Temos um sobre o GX Spectrum, que é capaz de ser o maior evento, museu de GX Spectrum do mundo. A um, Nostálgica, que é também um museu bastante bastante conhecido, um, e que conta com mais de 300 consolas e computadores antigos. E é muito bom saber que existe este tipo de, de preservação física e digital, em Portugal. Portanto, vamos terminar isto. Um, imprensa especializada, física e digital. Com imprensa, o que é que eu quero dizer? Um, com imprensa especializada, o que eu quero dizer é que não, é, não são sites de notícias tradicionais, um, são sites mesmo especializados na área dos videojogos, uma subdivisão de videojogos, com notícias, análises, primeiras impressões, etc. Um, houve alguns casos aqui bastante ilustres. Um deles é este aqui, do Multimedia World, que estava associado a uma, a uma revista antiga que era a Cerebro, PC World, um, assim o pessoal mais veteranado de conhecer, já não foi do meu tempo. Um, este, só, este é um dos artigos, e é o único artigo que eu vou apresentar deles, porque fala de uma empresa de Portimão que é a Portidata, que para mim é das empresas mais importantes também da história dos, dos videojogos em Portugal. Eles fizeram um jogo 100% português, que é o Gambis. Há quem eu considero até o primeiro grande videojogo uh, português a nível comercial para PC. Não foi o primeiro, mas uh, com alguma relevância foi, dos, pelo menos dos primeiros. Uh, e foi feito por Rui Tito, um, e não só, mas Rui Tito também é, é um é um profissional que já tinha bastante experiência no Spectrum. Além disso, a Portidata é especializada, foi especializada em dobragens e distribuições de material em português, como manuais de instruções em português, e em alguns casos mesmo voz em português para PC, que pode parecer um, um dado adquirido hoje em dia, Bom, hoje em dia já nem se é manuais de instruções, mas não, não era um dado adquirido. <risos> foi preciso algum esforço para, para isto passar a ser um padrão. O que eu acho interessante aqui é, esta notícia é de um evento que eles tiveram uma conferência de imprensa, eu nunca soube disto, e, ao que parece, estava planeado, depois deste jogo, um jogo tipo Command and Conquer, de estratégia, um, a ser desenvolvido tipo, dentro de dois anos, e que até já se falava que tinha três CD-ROMs. Eu só tinha ouvido falar disto numa revista, e agora estou a ouvir falar outra vez por causa desta reportagem que se recuperou. Um, fora isso, pois há aqui muitas outras notícias que a gente pode falar, mas não vou explorar aqui. Peço desculpa por estar a ser um bocadinho rápido, mas é porque... Também sei que o pessoal já deve estar fora de ouvir Este é o Digito, digito.pt, um, outro site que eu eu considero os especializados na área de, de, de, dos videojogos por um motivo muito simples, eles além de terem várias notícias, como estas aqui, do lançamento da Playstation 2, mais uma vez, um marco que eu acho bastante interessante, como é que foi o sucesso da Sega Dreamcast, uma, a última grande consola da Sega um, no seu tempo, e... Videojogos agora classificados, tipo classificação de videojogos por parte da CCE. C, eu nem sabia que era de CCE. Uh, eu sinto também análises, como é esta aqui, que eles têm, de um jogo de estratégia que se calhar alguns de vocês conhecem. É um jogo que, confesso, tem um, tem um lugar especial no meu coração, Age of Empires. Um, e pronto, está aqui o testemunho. E para terminar, para não prolongar demasiado, o, eu não podia deixar de falar de imprensa sem falar do Game Over, um, porque foi um dos primeiros portais dedicados a videojogos, em Portugal. Originalmente era uma newsletter, tinha críticas, tinha entrevistas, tinha truques, tinha, um, tinha de tudo ligado à área dos videojogos. Não vou dizer que fosse se, fosse, se era ou não, a primeira grande fonte. Toda a gente, por acaso, não era a minha, mas eu ia mais para as notícias internacionais na altura. Mas foi um esforço muito, muito bom e uh, eles encerraram a atividade em 2015. Um, Isto é agora o aspecto que o site tinha em 2001 e 2005 aqui logo com, com as miras e, os, e as plataformas destacadas, bastante interessante. Mas uh, o que eu gostei bastante, eu, um dos nós gostei bastante e acho que é muito bom ter sido preservado, foi o modo como eles se despediram. Uh, até é engraçado que eles aqui dizem Game Over, Score, tipo o score corresponde ao número de artigos que eles escreveram e ao dia à duração que tiveram. Uh, gostei bastante, tocou um, E de como agora, não me tocou na altura porque eu não sabia. Um, e é bom poder um, reviver isto sempre que eu quiser. Para mim é bastante interessante estes marcos na história, porque com isto nós conseguimos dizer realmente como é que foi a, a história e o processo da Game Over, que ainda teve bastantes entrevistas, algumas delas de ainda estou a ler, com entidades como a Infor Jogos, uma distribuidora portuguesa, um, e outras onde dá para recolher informação muito importante. Finalmente, o My Games foi um projeto, este não vou falar muito, foi um projeto megaloman, tinha imprensa, tinha website, tinha programa de televisão, tinha revista e ainda até havia planos para um serviço Games On Demand. Um, infelizmente não se concretizou tudo, mas ainda houve qualquer coisa, pelo menos a revista e o programa e o website houve. É bom sempre haver presença da imprensa em Portugal, porque sem eles não há informação especializada e sem a comunidade, claro. Um, e com isto, eu não vou, prolongar, não vou prolongar demasiado porque eu daqui a bocado estou a chegar à marca de meia hora depois da apresentação de terminar e eu não vos quero amassar demasiado. Há outros casos interessantes que eu posso falar se vocês tiverem interesse ou se quiserem ficar aqui um bocadinho mais... Além da hora planeada, mas uh, por agora eu vou apenas deixar-vos isto, que é um ponto, um artigo que eu gostava de partilhar com vocês e que justifica perfeitamente porque é que um artigo é importante. Este é o site de Luís Pérez em 2009. Luís Pérez foi um artista que trabalhou num jogo que, posso spoiler, é o jogo que eu falei há bocado de Gambis, o tal jogo português. Uh, este jogo, como devem imaginar, não está propriamente à venda e não está no Steam nem numa loja online disponibilizado. Portanto, o Luis disponibilizou o jogo em 2013. Um, graças ao arquivo, estes jogos podem ser, dá para adquirir estes jogos. Portanto, muito bem. O arquivo preserva não só testemunhos, websites, imagens, multimédia. Dá para também preservar jogos que se perderam no tempo. E isto é muito bom, porque é muito bom para a história dos videojogos e é muito mau e é um fenómeno que tem sido estudado internacionalmente, até mesmo pelo Video Game History Foundation e outras entidades, que é até que ponto é que nós vamos conseguir ter acesso aos jogos depois de eles serem comercializados. Porque algumas empresas têm direitos e depois relançar, podem relançar o jogo e tudo bem, está no direito deles, impecável, mas depois o jogo pode não ser o mesmo. Uh, e mesmo a questão da pirataria, um, quando é tipo para, um, Pode haver aqui uma espécie de questão moral, mas não vou entrar nesse tópico porque isso era uma hora só por si, um, que pode ser, um, pode ser motivada pela preservação, para assegurar que aquele jogo que saiu, aquele pedaço de história, não se perde e fica preservado. Ah, e já agora, tipo, se vocês forem ao site agora, e eu por acaso tinha testado antes desta apresentação, é um site de casinos, apostas. Portanto, um bocadinho diferente do que seria, de, seria pretendido. Ah, e com isto sim, não vou falar agora da soft ciências, posso falar depois na, na discussão. Neste caso, o videojogues, o PT o videojogues quando come, depois posso-vos falar. Uh, mas por agora eu vou terminar a apresentação e, posso, e quero dar-vos a palavra e quero fazer um resumo do que, que é que se preservou. Preservou-se um jogo, datas de lançamento, notícias antigas, entrevistas, retratos evolutivos de páginas web. É verdade que não se, ganha, não se recuperou tudo, houve links que se perdeu, imagens uh, um, e flash e... Há alguns casos em que é em que é difícil perceber se uma coisa se preservou ou não, porque às vezes tipo, por exemplo, vamos a uma página e temos uma animação flash a bloqueá-la e depois se nós não temos a animação flash é complicado. E pronto. É, arquivo, o arquivo é difícil, é, é um trabalho interessante, não é muito fácil por causa destas nuances mas é bastante divertido e gratificante e eu assumo que em muitos casos eu utilizei o Arquivo Internacional e não só o Arquivo.pt naturalmente eu tenho o Arquivo.pt porque foca-se em conteúdo nacional mas ajudou muito um, ajudou muito a questão, por exemplo, de ter uma barra de pesquisa em que eu posso procurar por termos e procurar notícias de videojogos com mais liberdade em vez de procurar apenas pelo Arquivo e já agora Arquivo.pt vocês deixaram-me falar mais melhor do que eu devia, uh, portanto, muito obrigado por isso. Um, e já agora uma sugestão, se vocês uh, façam submissões de páginas que vocês acham que sejam importantes para a história dos videojogos, mas não só da página em cima, si, mas do momento chave. Por exemplo, o lançamento da Xbox uh, Series X agora em, uh, no, site, no site da Microsoft de Portugal, o lançamento da Playstation 5, porque pode ser o mesmo site que já está preservado anteriormente, mas já tem uma informação especial em dizer isso. Se nós uh, ajudarmos nesse processo de curadoria, temos um retrato mais uh, precioso e, e correto da, da história dos videojogos, e eu espero que com isto tenha tenha ajudado um cheirinho, porque, acreditem, isto, nem é, isto é a ponta do iceberg, mesmo a ponta do iceberg, sobre o bloqueado da história de videojogos em Portugal. Portanto, para um país pequeno, eu acho que nós temos muita coisa. Aliás, eu tenho aqui um livro de história de viagem em Portugal com 200 páginas, portanto isso ainda é suficiente. E com isto, pessoal, peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel pela tua excelente apresentação, cheia de vida, e ainda bem que uh, pudeste uh, explicar, e contar uh, isso de uma forma tão pessoal e tão, e tão conhecedora. Devo dizer também que a, a esta apresentação vai ficar inteiramente disponível na página do arquivo, e espero que também na página do Facebook, porque eh, quando começámos a transmitir, não começámos logo, eh, só parcialmente a que foi possível transmitir, mas ela estará eh, disponível na página do Facebook, como todas as apresentações do café. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel, pela tua excelente apresentação e pela forma generosa como tu. Muito que obrigado, Obrigado. E peço desculpa pelo, pelo limite de tempo, mas eu estava num ponto em que ocorria o risco de não dizer nada. ou... Não, ao, não está. E ao risco de perder um bocadinho mais de tempo e pronto, ao menos dizer qualquer coisa. Atrasei, -me, mas menos dizer qualquer coisinha. Está tudo bem, amigo. Acho que todos nós estávamos ah, entusiasmados e a certa altura também divertidos com algumas com alguns casos que tu nos mostraste. Passamos agora a uma parte em que, em que comentamos, as pessoas, conforme a sua disponibilidade, podem ir ficando e abrimos então espaço às perguntas que podem colocar no, no chat ou pedir a palavra. E peço ao Daniel também da que me ajude de... a moderar esta parte. Daniel. Sim, agora não temos ainda nenhuma pergunta, mas eu, eu tenho que as perguntas. muito interessante. Parabéns, Miguel. A primeira Muito que eu obrigado. tenho é, qual é o enquadramento deste trabalho que tu fazes? Isto é um hobby? Tu fazes isto sozinho? Fazes com mais pessoas? Como é que é? uma pergunta assim se tão boa logo no início. <risos> <risos> <risos> ok, um, é um hobby, 100% hobby. Um, aliás, provavelmente se eu fizesse isto tradi uh, profissionalmente, ok, talvez desse para adaptar, mas se eu fizesse isto profissionalmente, provavelmente ia deixar de gostar. É por hobby. O que acontece é o seguinte, eu gosto muito de videojogos e eu, bom, acho que isso mas eu reconheço que há gente que faz um trabalho muito melhor que o meu, mas mesmo assim eu acho que é assim. seguinte, eu venho dos anos 90 e tenho uma experiência, para, tenho uma vivência e eu acho que todos nós temos um bocadinho de nós para dar de nós próprios. Eu gosto de falar da área que, que me toca, além disso eu gosto de explorar estes assuntos. Eu, por exemplo, originalmente não focava muito na história dos videojogos em Portugal, mas, depois se... Não, vou focar um bocadinho na parte da história em Portugal, porque é a parte em que eu vivi enquanto jovem inocente. Quando eu digo que venho dos anos 90, na verdade eu sou de 87, mas o que isto quer dizer é que eu vivi a época dos videojogos como, peço desculpa ao termo, puto, inocente, sem saber o que estava a fazer, em que em, na altura em que era tudo fascinante. Hoje eu gosto, continua a gostar muito de jogar, acho que não há melhor altura para, para, para gostar de videojogos. Há alguns pontos questionáveis, mas pronto. Um, nem que seja pelo fenómeno indie que é espetacular, mas... Um, o meu período foi os anos 90, e é espetacular estar a ver... Eu, agora eu tenho um hobby que é o coleciono de revistas antigas e leu-as, à procura de informação. O um, que é que se destaca e para comparar com o, que, com o que realmente aconteceu. E dá até para fazer umas coisas engraçadas, infelizmente ainda não fiz uh, nenhuma publicação sobre isso, mas pronto. Um, mas é muito interessante comparar a expectativa com a realidade e como é que os média portugueses se focavam nisso. Até porque a história de Portugal, felizmente há muita gente já a cobri-la, mas não é tão explorada como outras áreas, e a história individual dos videojogos, que como eu disse, não foram uma moda, talvez se a essa hipótese nos anos, nos anos 80, mas prevaleceram, portanto, para bem ou por mal, elas estão aqui connosco, um, como cinema, é isso, e a história individual de cada país um, da ASA tem, tem características muito interessantes, por exemplo, a presença da SEGA sobre a Nintendo cá em Portugal, nos anos 90, é das partes da história que eu mais gosto. Igual, wow, infelizmente não havia o web ainda na, nessa altura para falar sobre isso, mas um, um, é uma área, por exemplo, que eu gosto bastante. Eu, e então eu faço isto como hobby e é como leitura. Tipo, há gente que estuda, há gente que programa e eu leio revistas antigas. Olha, temos aí precisamente Olá. uma pergunta é, é. Sobre, sobre isso. Queres a é. perguntas, Ricardo? Sim, do Paulo David. Qual é o impacto que as revistas antigas tiveram nesta apresentação, mais especificamente para encontrar sites antigos? Uh, toda a gente está a ver a minha, a minha fronha, não está? Paulo, eu sei quem tu és, portanto não vale a pena esconder <risos> um, <risos> E agora muito obrigado pela pergunta. E vais levar porque fizeste uma pergunta espetacular. E, mas eu gostava de te responder com, com uma revista. Por isso é que eu estou a perguntar uh, seriamente uh, isto. Esta revista chama Super Jogos. Eu não sabia o que tá, no que me estava a meter quando comprei esta revista. Disse, olha, dou-te 2,5€ dou e, e comprei isto. Uh, já não me lembro quem. Um, conseguem ler o que está aqui? Uh, Paulo, responde me se conseguires ler, desculpa lá. Isto é, é fixe. Se não, depois vem para esta revista. Boa, boa. Excelente. Oh, Foi com um isto. O Paulo pode abrir o microfone. Já agora, o. Já, tipo, Paulo, se quiseres. Uh, já agora eu aproveito para dizer, o Paulo é o meu. Uh, posso apresentar-te, Paulo, desculpa? Ou oh, queres te apresentar? Par, sim, podes apresentar-me. Mas agora tem. Tens... Ok. Uh, o Paulo é um dos meus melhores amigos. É um parceiro no crime. Portanto, Daniel, não te quer responder <risos> quando eu digo que faço isto sozinho. Um, não, eu tenho sempre o apoio de, de amigos e ele é de longe um dos mais importantes. De longe mesmo. Um, e ele sabe e ajuda-me também, por exemplo, sempre que há um negócio em qualquer de revistas antigas, ele partilha logo comigo mesmo quando as quer e é, é espetacular. Um, e ele já agora é especialista em jogos portugueses, portanto, depois, se quiseres aproveitar e, e falar dos teus canais, se tens ideias fixas, podes aproveitar sempre por aqui, .pt. Mas pronto, uh, voltando aqui ao assunto, esta notícia aqui, Survivor, um jogo português, foi nesta revista, que eu já agora aproveito para dizer que tem um formato bastante interessante, porque é uma revista praticamente feita de contributos. Isto praticamente, num, normalmente nas revistas, tens, tens editores pronto, que escrevem. Aqui as pessoas enviavam artigos e os artigos eram partilhados. O que era bastante interessante, que era praticamente como se tivesse um fórum, com todas as suas vantagens e... Uh, questões éticas. Mas, descartando essa parte, está aqui. Um artigo do, do Survivor. Um, pronto, isto agora a ler não. Por acaso eu confesso que ainda não li completamente o artigo. Eu acho que isto foi pelos próprios, acho que foram os próprios que partilharam isto. Ainda não confirmei. Mas foi daqui que eu soube do nome Game Lords. E depois uh, pesquisei. Um, e olha, coincidência das coincidências, depois descobri que este Game Lords foi o que gerou o City Studios de um jogo que tu podes claramente falar bem melhor que eu, porque tu tens o jogo e eu não, que é o Under Seeds. Um, o, como eu disse, o Paulo é especialista em jogos portugueses, um, não, não conheço melhor pessoa para falar de jogos portugueses senão ele, porque ele viveu os mesmo. E comprou mesmo o jogo no próprio dia em que saiu, atenção, não, não foi tipo, ah, olha, etc. Não, comprou mesmo, deu apoio ali, moral. Uh, deu apoio mesmo, assim é que é, muito bem, não faças como eu. Um, e foi assim que eu soube deles. Coincidência das coincidências, há uma revista mega-score que eu tinha, e eu no passado, eu no passado tinha muitas revistas, mas deitei as fora, e agora é irónico porque eu estou a tentar recuperá-las todas. Uh, mas eu lembro-me de ter lido numa algo sobre um GTA português, uh, e depois mais tarde vim a descobrir que é este Avenida do... Pronto, agora não lembro do nome. Aliados. Aliados, obrigado. Uh, avenida dos Aliados, e... Foi, foi bem interessante, confesso, foi mesmo muito interessante descobrir que estava tudo conectado. Uh, portanto, o impacto que as revistas tiveram no, nesta, nesta pesquisa... Bom, para começar, os sites são muito mesmo. Os sites, para começar, são, eu as analiso -os como se como estivesse a analisar revistas. Uh, além disso, aquela questão da luz ao mundo. Uh, sou por esta revista aqui, a mega score número 4. Uh, e sinto muito a pena de não ter falado, por exemplo, de um grupo que é o Grupo Fórum, que falou que tem aqui um artigo, tem aqui um produto que é o um produto didático sobre castelos portugueses, mas que é bastante interessante. Um, e mesmo quando não encontro os sites diretamente, um, tem muito impacto porque eu ouço falar destas entidades aqui. Está aqui o testemunho. E depois uma coisa leva à outra, depois nós vamos explorando e alguém disse: ah, olha, o site é este ou qualquer coisa, vamos encontrar assim um fórum perdido. Outros casos, simplesmente, os sites foram mesmo preservados, portanto, certo. Uh, muito, mesmo, muito mesmo o impacto das, das revistas, no e tenho que te agradecer por isso. Um... Miguel, tenho uma pergunta. Sim, sim. Uh, falaste na preservação dos sites, um dos grandes problemas que tu afloraste, uh, que há na preservação dos sites, é algumas tecnologias em que eles são construídos, nomeadamente o flash. Um... Na tua opinião, o que é que achas do uso dessa tecnologia nos jogos? Como os jogos usaram muito a tecnologia em flash, isso significou que muitos sites não estão tão completos, nem podem ser tão reprodutivas como nós gostaríamos. Um... A questão do, do Flash, eu vou ser sincero, eu não tenho uma posição ética em relação ao Flash, porque eu acho que o Flash era necessário na altura em que, em que surgiu. Se foi bem aplicado, uma boa parte das vezes não. Mas também quem. A web era, era embrionária, quem é que ia adivinhar que, que se poderia tão facilmente, por exemplo, perder esta informação? Mesmo as necessidades de arquivação não são imediatas. Tipo, ninguém faz a história antes da vez, sem haver a história. Um, e. A web, quando foi criada, um, isto pode parecer arcaico agora, mas um, mesmo a questão, por exemplo, de apresentar imagens, era um, foi um tópico muito debatido. Por exemplo, eu vou contar aqui uma história, peço imensa desculpa, um, mas uh, isto está na história da web, que é, aliás eu tenho também uma apresentação sobre a história da web. Uh, e.. Eles falam, um, mas isso, por acaso foi tirada-me tirada de um site que se mesmo History of the Web, espetacular site. o site, e eles contam a história de como é que passou a haver imagens na web. E foi um caso engraçado, porque quando houve uma entidade, acho que foi a do Netscape, mas não tenho certeza, acho que a do Mark foi do Marc Andreessen, foi Netscape, foi do Mosaic, agora não me lembro. Mas pronto, de um desses uh, uh, uh, uh, clássicos, uh, browsers clássicos, em que eles tinham sugerido, então se a gente fizer aqui tipo este elemento e aparece alguma imagem na web, e até diz disse como assim uma reação, Que Imagens na web, Deus me livre! Tipo, mete um link e depois a pessoa logo abre isso no site, e, tipo, era só o que faltava. Mas meter uma imagem mesmo ao lado tipo de texto, de uma página web, que é isso? Uh, quer dizer, o que é que a gente vai ter a seguir? Vídeo? E agora é onde estamos. Um, <risos> e então, o, onde é que eu quero chegar aqui com o flash? Um, eu acho que havia esta necessidade do flash existir. Problema aqui para a preservação e para a questão de para a questão do não só da preservação mas também para a questão de outras questões como por exemplo a acessibilidade e, e, e consulta na web é que o Flash passou a ser utilizado para tudo. Deixámos ter o Flash apenas para ter uma apresentaçãozinha mas para ter uh, um site inteiro com um texto todo em Flash e etc em Flash só para ter uma noção. Uma das grandes dificuldades que eu tinha é as terem muitos sites e que ainda hoje eu não sei se foram preservados ou não por causa disso é porque eu vou ao site, por exemplo, mundo.pt Ok, tudo bem. E depois eu levo com um flash. Ok, tudo bem. Apesar de tudo, o meu browser ainda suporta flash. Ok, eu ativo o flash, tudo bem, tudo, tudo bem. Ah, vai ser descontinuado até 2020. Pronto, tudo bem, mas consigo correr O problema é que muitas vezes o flash não foi preservado. Como o Ricardo disse, bastante bem. Porque é normal, tipo, é difícil preservar tudo. Ainda por cima um flash que é uma coisa pesada. Um, e quando o flash não é preservado, pois muitas vezes a animação flash é o que a gente utiliza, era o que era utilizado para depois redirecionar para o site principal. Tipo para um barra-índex-html, um index-2-html ou um main.php, eu já vi tudo. Já me aconteceu, e acho que até no site da Luzomundo, por exemplo, estava a ver 98, 99, qualquer coisa, e depois que 2000 e consigo aceder ao site. E depois eu vi que ele me redereço para outro, que era um index ou qualquer coisa. E depois eu reparei que havia uma versão antiga desse site e depois eu... Ah, eu não consegui aceder, é porque não estava a correr a animação. Se não era de ilusão muito peço desculpa, mas esta situação aconteceu frequentemente. Agora, é, é por mal, quem é que ia é adivinhar que isto ia acontecer? Isso, uma apresentação, era o, era o grito da época e deu asa coisas muito bonitas, aliás. Um dos motivos pelo qual eu pus o site do chocolate, aquele site do chocolate da Sacros foi feito em flash. Ok, tudo bem. Um, se calhar poderíamos <risos> se, se mantivesse por acaso eu não tenho a certeza se foi feita em flash não mas acho que foi o um, portanto peço desculpa se não tiver sido o um, e a primeira imagem da web que eu estou a pensar é espetacular Óbvio, temos Toda. que as perguntas um, é, sim sim sim um, ah, foi, só aqui contextualizar é engraçado de falar nessa questão das imagens porque uma vez há uma conferência que é, que é o Wide Web Conference quando se começaram a juntar essas pessoas da área da web, e, e por exemplo o Tim Berners-Lee é uma das pessoas que vai lá sempre. e Uma vez apanhei estava a conversar com ele, estava-lhe a mostrar o arquivo, claro, não é? Ei Daniel, e, já falaste com o Tim Berners-Lee, ele... é pá! eu estava -lhe a mostrar é. a, a page dele, que também posso partilhar aqui nos comentários, uh, já ponho aqui. Sim, por favor. E então ficou muito a ver e tal, porque dava para pesquisar o arquivo. E depois ele mostrou-me então esta página, que é a página da W3C, que é a organização que gera os estándares da web. E depois ele disse-me, olha, esta imagem aqui, que eu, que eu pus, foi a primeira vez que nós conseguimos pôr uma imagem online. Portanto, <risos> acho que tem alguma credibilidade a fonte quando ele um disse que esta era a primeira imagem que tinha sido posta online. Uh, mas, entretanto, também já, já me falaram outras do eu ainda do não mas deixa-me adivinhar. É... Que engraçado uh, que eu conheço é da do grupo do grupo acho que era as cernetes era as beautiful cernetes que era as, que era o grupo musical de paródia de, de, das esposas dos cientistas que lá traba, trabalhavam <risos> um, que é, por acaso não sei se é essa a imagem que está aqui ou não por acaso ainda não abri mas uh, mas está aqui eu não, não vou eu vou, vou apontar isto tudo o um, mas por acaso é interessante, porque, espera é aí, aquela que está registada como a primeira imagem, depois, entanto, de tenho de ver as outras, é uma imagem das, das, das esposas dos cientistas como uma banda de paródia, e ao que parece que até tinha umas músicas mais ou menos. Mas foi interessante. E isto é uma coisa que eu também gosto bastante da web, parece que, para bem ou para mal, há sempre aqui um sentido de humor, há sempre aqui um prazer, há sempre aqui um, um feeling de bem-estar. Miguel, uh, temos aqui duas perguntas. Sim, eu vi a uh, do André Mourão, mas acho que há outra também. Há uma antes. Uh, Jorge Pontual. Excelente abordagem. E Miguel, gostaria de saber se você, em suas pesquisas, identificou se existe alguma iniciativa em relação à digitalização dessas revistas de jogos que remontam as histórias dos jogos como forma de disponibilizar para futuras pesquisas em relação ao tema dos jogos. Eu não toquei na parte das comunidades, aliás, porque se já pegarmos nos quatro tópicos que eu peguei, uh, demorei tempo, demorei antes, então, então iria ser uma expressão, mas essa pergunta é espetacular e excelente, muito obrigado. Um, iniciativa, mesmo, mesmo iniciativa, não sei, sei que há fóruns, uh, sei que, por exemplo, eu acho que, e peço imensa desculpa se estiver enganado, mas eu penso que o senhor Gonçalo Brito, que é uma personalidade também ligada aos videojogos, nomeadamente à imprensa, até registou no, no site do Issue, a primeira revista Mega Score. E eu sei que há pessoas que têm preservadas revistas, não sei se têm é disponibilizado ou não. Agora, eu sei que existe um site, até porque eu já disponibilizei lá umas quantas revistas, sempre com uma qualidade horrível, porque eu sou muito mau a digitalizar, mas pronto. O que é o Retro CDN? Que, que tem que a loja mesmo revistas, apesar de se focar mais penso eu, penso eu, em revistas do início dos anos 90, portanto mais a Mega Force, um, aliás eu pus lá uma Mega Force de junho de 94, que é uma que tem uma capa do Dragon Ball que eu até achei bastante interessante, acho que também é lá que está alojada a primeira Mega Force com o eco da Dolphin portuguesa um, e eu acho que o Retro CDN suporta tudo o que é hum, assim, artigo digital mesmo, publicidade e tudo. Depois também conheço um site que me foi sugerido por um grande amigo meu, um, o site chama-se Retromags, eu ainda não percebi ao certo o que, é que, o que é que eles preservam ou não, ou se é mais tipo as primeiras capas e depois a publicidade. Depois também conheço o arquivo, acho que é o arquivo da, da Alexandria, mas não sei ao certo o que é que eles preservam. Isso é um bocadinho... Eu confesso que nessa área ainda tenho muito, muito, muito, muito para explorar. Entretanto, sempre que eu digitalizo uma revista, que infelizmente é muito pouco, mas eu gostava que fosse mais, um, o faço no RetroCDN no retro e, sinceramente, se não há, eu acho que não existe assim uma iniciativa ainda com tanta presença, só que ainda não tenha descoberto, -te, ainda tenho de ver. Mas, um, se não houver, é pá, vamos começar isso. <risos> eu já vi, eu às vezes vejo, é tipo, por exemplo, no, no Reddit, eu não, não costumo ir lá porque aquilo... É uma sucessão fonte de informação, mas às vezes é difícil encontrar a informação que a gente quer. É normal, é um fórum. O, é o primeiro ponto de partida para tudo, mas ainda não houve assim uma curadoria. Normal. O, e então houve uma vez que alguém disse que tinha um, um montão de revistas oficiais PlayStation e depois houve uma pessoa que comentou, ok, parabéns, foi que agora agora oficialmente encarregue digitalizar isso tudo e meter no arquivo. Uh, um, eu ia batendo palmas, mas depois não sei o que é que aconteceu. E se quiseres, eu também gostava, eu também vou partilhar os meus contactos, a gente pode tipo, ter assim um cafezinho tipo mesmo. Pronto, delta português. Um, e a gente conversa aqui um bocadinho, tipo, e até, pá, acho que até eu fiz tipo, ou criarmos um grupo, ou se existir um grupo, juntarmos um grupo para, para unir os esforços. Uh, Por também não vale a pena os esforços serem paralelos. A ideia com que fica e é que há muitos esforços, é difícil de os. Oh, não são tão visíveis quanto isso. Aliás, sempre que eu encontro alguém parece que esse alguém tem uma coleção tipo mil vezes melhor que a minha e tipo, tinha assim um montão de coisas. Mas, Epá, Fone, se eu tivesse a tua coleção, eu, eu, eu, eu fazia logo aqui tipo um site gigante, é normal. Uh, e então, também sei que existe uma iniciativa retro, não vai, mais do que uma até, uh, de canais do YouTube, uh, a questão é, fazemos ou juntamos uns. mas ainda é uma área que eu ainda tenho que explorar muito, portanto peço desculpa pela falta de clareza na resposta, mas eu não te queria não deixar, não te queria, eu queria te dar toda a informação que tenho até agora e abrir a possibilidade de até em conjunto, tipo, trabalharmos nisso. Pronto. Um, os é. meus contactos também vão ficar aqui, portanto, se alguém quiser, um, esteja à vontade para me chatear no Facebook, no Twitter. Certo. Eu podes colocá-los no, no chat, por favor. Com certeza. Uh, André uh, Mourão a pergunta ficou respondida mesmo. Mesmo aquela de baixo. Eu gostaria de conversar com o Sérgio Martão. Sim, com aqui certeza. a minha... A minha é um... Ah, só para primeiro lugar, parabéns pela apresentação. A minha, já, a minha já era um pouco mais, mas isto... Era sim, uma sim. coisa mais aberta, cada outra coisa estava dava mais uma hora de discussão. Porque isto já vai adiantado, se calhar é melhor não. Mas, é porque, começamos aqui a hora, depois a gente continua... Sim, mas Fazemos aqui é que... Desculpa. Eu, eu, eu por acaso acho que tenho lá um montinho de mega scores em casa e se alguém quiser se alguém se quiser voluntariar eu entregue aquilo tudo ok <risos> Mas eu... ainda lá estão tenho de ir ver isso dá um valor eu tenho, eu tenho de ir lá ver isso que tenho, tenho de ver o que é que ainda tem lá se tiver alguma coisa, eu, Mas... eu tenho alguma coisa. já então, agora era mais em termos de software da questão dos jogos que eram disponibilizados isso tudo era que eu só a parte rápida sabias se houve algum que foi disponibilizado com conteúdos exclusivos alguma tradução exclusiva algo que esteja indisponível e que agora seja basicamente a banda de que não dá para encontrar? Sabes alguma hum. coisa? Bom, isso há de haver aos montes, mas... Uh, estava, estava a tentar ver se conseguia lembrar-me assim de um caso mesmo, mesmo específico. Uh, teria de ver se nas minhas notas tinha alguma coisa. Pá, isso de certeza que é. há. Uh, aliás, eu lembro-me de há pouco tempo... Olha, por acaso foi, foi ainda hoje, eu vi uma entrevista, mas depois já tive de deixar a meio. Uh, Aquele museu que eu falei do ZX não sei das quantas, um, o Lodas, o já Lod é espetacular. E eles tiveram uma entrevista com o Rui Tito e com o Paulo, com o amigo dele, que se chama Paulo e cujo último nome confesso que não me recordo, mas está aqui apontado. O, e ele, porque eles foram muito. Eles foram pioneiros na, na questão do, dos desenvolvimentos de jogos em.. Pronto, jogos que a gente pode dizer que jogos portugueses, porque eles são portugueses. Aliás, eles, acho que até tiveram um grupo aqui no Algarve e tudo, e depois o Rui Tito fundou a Portidata, que Porto e vem de Portimão. Uh, penso eu, mas de qualquer modo era de Portimão. Uh, isto para é uma pessoa de fardo, <risos> o uh, um, e eles falaram-me de um jogo, Galaxy Space, acho eu, só que eu não sei se este jogo foi recuperado ou não. Eu confesso que agora deste-me vontade de não querer ir trabalhar e querer pesquisar <risos> um pouco mais sobre isso. Portanto, eu diria para a gente se juntar, tipo reunir, tipo uma plataforma. Eu vou dar os meus contactos de Facebook, Discord e Twitter, mas também não quero inventar aqui. Mas excelente pergunta mesmo, excelente. Eu só queria só um comentar, pus aqui dois links no chat, porque o Internet Archive tem jogos de computador antigos que as pessoas podem descarregar e jogar, portanto, nós temos alguns jogos no arquivo PT que foram guardados quase por, causa, por casualidade, mas o Internet Archive tem mesmo coleções de jogos de computador que dão para jogar online e, portanto, depois aqui só dois links, um de jogos de MS-DOS, outro de jogos de PC, portanto, às vezes pode ser que dê para recuperar alguns jogos perdidos no tempo e até reviver a experiência de jogá-los. Uma das coisas mais interessantes, agora aproveito para partilhar. Mas as coisas mais interessantes que eu já que eu encontrei, e entretanto eu não pude explorar aquilo, portanto não pude ver. Eu estudei na Universidade do Algarve. Uma das coisas que eu gosto de fazer às vezes é pesquisas aleatórias, semi-aleatórias, por exemplo. Escrever videojogos, isto é uma coisa que eu gosto bastante no arquivo.pt, é o fato de haver uma pesquisa mesmo por texto. Muitas das coisas, por exemplo aquele software de ciências que eu acabei por não falar, foi descoberto por acaso. Tipo, eu pesquisei videojogos vídeo jogos e depois filtrei a pesquisa por 96 e 98 e vi o que é que dava. E às vezes encontramos resultados bastante interessantes. Um deles foi para uma página da The Wall com jogos de Zex e Spectrum. Eu não conheço a pessoa, mas sei que, aquilo redire... eu sei que, reconhecendo um dos links que lá estava, ia dar à Universidade de então Espera aí, jogos de aventura, de e Spectrum, numa página da Universidade de a Caraças! Um, eu, eu, eu até estou a pensar um dia, tipo, mandar um mail. Uh, alguém para ver se conseguem explicar o que é que aquilo é porque parece uma coisa bastante interessante até porque este espectro era um foi um, a época do GX Spectrum foi bastante popular em Portugal dos microcomputadores uh, deu asa muito projeto amador um, que pronto provavelmente não se foi à luz do dia há muita coisa perdida por aí pronto <risos> Miguel, tem uma... um, mas alguém também... tiver uma última pergunta nós nem temos tempo sim se não tem uma uma última pergunta mas não há aqui mais nada. Antes, antes do Ricardo encerrar a sessão, eu tenho uma pergunta que é Porquê que tu ainda não concorreste ao prémio aqui E.T.? eu ponderei essa hipótese. Eu ponderei essa hipótese, mas depois eu vi. Ok, vamos lá ver. O, o último vencedor é um site com os API. Bastante bem, e já agora eu já vou, eu já vou explicar o, o, no que é que o Conta histórias de entrar aqui. E entrou. Eu é que não, não explorei ainda muito essa parte. Uh, e com, com a aplicação do Parlamento e eu tenho um, um estudo uma pesquisa não científica <risos> com, uh, que mistura um bocado de abordagem pessoal com, com profissional e depois eu achei que não havia, não havia aqui ainda valor suficiente para, para justificar uma... achei apenas que estava demasiado amador e depois eu, sei, eu ainda fui ver o formulário e depois, ok, eu acho que não tenho este conteúdo eu já era uma a pergunta que eu vi eu me para aquilo e pensei ok, acho que não tenho conteúdo suficiente para isto Uh, mas não, não quis deixar de, de partilhar a, a apresentação, porque eu ia fazê-la na mesma. É, sim, o Conta-me História já foi premiado, portanto não pode ser premiado outra vez. E uma vez que é uma iniciativa anual, uh, eu acho que nunca se perde nada em tentar concorrer, porque o júri também varia, o júri não são sempre todos cientistas, ah, nós até tentamos diversificar, portanto é uma... para o ano a mais, portanto, olha, deixa aqui o convite, se quiseres concorrer sozinho ou em equipa, uh, esteja à vontade. O Ricardo, Muito obrigado. O, o Ricardo Campos do Contamos Histórias vai estar aqui daqui a um mês, neste café. Vamos poder todos ouvi-lo. Já agora, um, só para explicar porque é que eu também usei o Contamos Histórias já agora para.. Um, eu achei o projeto bastante interessante. Eu, aliás, foi o Contamos Histórias e foi o Artigos de Opinião. Como é que é Arquivos de Opinião? Arquivos de opinião, vamos é ter também no, fim, no princípio do mês de julho. Sim. Um, eu soube deles por causa de uma apresentação. Um, aliás, do Contamos-Histórias já tinha visto em várias. Um, porque é que eu peguei neles porque o Conta-me Histórias um, o Conta-me Histórias resume um, fa, tenta fazer uma timeline uma narrativa ou faz uma timeline uma narrativa de um, dentro de um certo tópico uh, com base em notícias de jornais uh, famosos é, é, é, é, não, não estou a confundir pois não? Eu, sim? Conta-me Histórias sim, o Conta Histórias. sim o Conta Histórias. eu queria ver eu queria, como é que isso se aplicava e fiz até com os videojogos, ou seja, porque uma coisa é a história dos especialistas, mas a história não é só feita dos especialistas, a história é feita também da imprensa em geral. Qual é a posição, qual é a opinião, o que é que se destaca na imprensa em geral uh, dentro dos tópicos dos videojogos? Eu achei que o conta Histórias, e acho ainda que o conta Histórias é uma excelente ferramenta para, para fazer um levantamento dessas notícias, porque vai pegar nas notícias do público, do sei lá o quê, desses sites mais noticiosos, e nós muitas vezes, enquanto especialistas, esquecemos que não essa é a imagem que passa mais ainda aquela imagem que eu por exemplo mostrei do início da revista do Le Monde teve um impacto porque aquilo é Le Monde eles, e eles nem sequer puseram uma imagem do jogo puseram simplesmente um boneco característico daquele jogo e disseram está aqui o jogo, o, o jogo simbólico desta pandemia tipo, a esperança o, o jogo que um jogo que, está, uh, um jogo que teve impacto neste mundo em que vivemos agora tipo, do mesmo modo como quando o Shiger Miyamoto acho que foi ele foi, foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Posso estar errado aqui e eu, eu não gosto de falar quando não tenho uma notícia à minha frente. É uma das minhas grandes vantagens e falhas ao mesmo tempo. Mas uh, quando nós vemos uh, estas notícias é que, é que realmente fazem, como é que eu ia dizer, os nossos, vou dizer entre aspas, pais, entre aspas, não é literalmente pais, um, os nossos, digamos, antepassados olharem para os videojogos e, e repararem que realmente isto não é apenas uma moda ou apenas um... um, um Pronto, uma passagem. É um meio que, para melhor e para pior, está connosco, como o cinema. Obrigado. Obrigado, Miguel. muito obrigado, Leu. Quero, então, naturalmente, havendo mais perguntas, havendo mais perguntas podem enviar também para o contacto do Miguel. Quero agradecer ao Miguel mais uma vez a forma como apresentou esta sessão, muito empenhada, muito viva e com uma boa qualidade de comunicação, que vem enriquecer os nossos cafés com um tema diferente e um tema não menos importante que os outros temas que temos tratados porque não é apenas entretenimento, é também vida social, é aspectos importantes. Contamos com os caros participantes uh, e com todos na próxima sessão, que será sobre um tema cultural também, sobre o punk apresentado por Diogo Duarte. Muito obrigado a todos, uh, procurarei enviar uh, com, com o mínimo número de mails possíveis as apresentações que vamos fazendo e o convite para as próximas sessões para que continuem a poder beneficiar deste, deste ambiente do Café com Arquivo. Obrigado.